Que bom que você veio. É... Tô pra te falar isso já há um tempo... Que eu... Não sei se você percebeu, mas o nosso relacionamento ele anda meio... esfriando, sabe? Distante. Não, eu não conheci outra pessoa. E não é por sua causa, é... por minha causa, entende? Tá, eu conheci. Você tem que entender que você é especial, e com ela é mais carnal. Não, não é só sexo. Você lembra quando eu te vi a primeira vez? Foi amor à primeira vista. Eu, sei lá, eu não liguei de passar o cartão. Eu conheci o, a vida com você. Eu viajamos, tivemos experiências maravilhosas. Eu fiz coisas com você na cama que eu não faria com mulher nenhuma. Não, não é só sexo. Mas convenhamos que nós nos encaixamos perfeitamente. Você, com essa sua boca vermelha, delineada, esse seu corpo Perfeito, feito à mão. Mas, sei lá, a gente tá numa relação meio mentirosa. Uma relação meio plástica. Não me olha assim, vem cá, dá um abraço. Foi melhor assim, Maria Eugênia? Maristela? Safadinhas, hein? Vem, conduíte. Vem pra mim, conduíte. Que isso, meu Que isso? Excelente, hein? Vamos cruzar. Ai, que aqui. Fala, bala. Pô, bala.